Nós todos os dias ouvimos notícias de que estamos com uma recessão à porta, de que os preços dos produtos e serviços continuam a subir e parecem não ter fim à vista de, de escalar, escalar, escalar, escalar de preços. Nós vemos todos os dias notícias negativas que afetam ou parecem afetar os mercados financeiros e por isso os investidores estão sempre constantemente a, a cometer um erro para mim gravíssimo, que é qual? É não investir no seu conhecimento, porque eu garanto uma coisa, se os investidores portugueses começarem a investir mais no seu conhecimento, começassem a ler mais livros, okay? mais livros de investimento como este ou este o mesmo este frequentassem formações, frequentassem cursos, frequentassem mentorias, tivessem um mentor que os guiasse pelo caminho das pedras, que lhes mostrasse qual é a estratégia que realmente resulta, que erros é que não devem cometer, porque esse mentor também já cometeu e outros mentores desse mentor também já cometeram e se, se os investidores portugueses realmente investissem em primeiro lugar no seu conhecimento e só depois começassem a operar nos mercados financeiros eu garanto uma coisa as pessoas estariam a investir muito, muito melhor e, e realmente eu vejo este erro acontecer constantemente e, e deixa-me triste, chega-me a deixar triste ver investidores portugueses que vêm com muita sede ao pote, não é? E, e entraram nos mercados financeiros ao longo de 2020 e 2021 e viram as ações a subir, a subir, a subir, a subir quase constantemente e parece que tudo era uma alegria e de repente quando as coisas começam a correr mal, começam a cometer asneiras, a fazer muitas asneiras no, nos mercados financeiros, a venderem perdas, em, em coisas que não se justificavam, a não aguentar ver as oscilações dos mercados e tudo devido a um erro que é este de não investirem no seu conhecimento. As pessoas que investem no seu conhecimento conseguem evitar os erros financeiros que outros investidores já cometeram no passado e conseguem criar uma estratégia sólida de investimento para si próprios. Ok, e por isso, e por isso tenho um convite importantíssimo para te fazer para a IEL Masterclass, um evento de dois dias, completamente gratuito e online, onde vamos falar sobre este erro número um que os investidores cometem e de muitos outros erros associados a este que. Vários portugueses infelizmente cometem e eu quero que tu sejas diferente, eu quero que tu consigas evitar estes erros e assim consigas criar um caminho, uma estratégia de investimento que realmente resulta para ti, ok? Por isso o link vai ficar aqui em baixo para tu te inscreveres, se inscreve-te é um evento completamente gratuito, eu vou passar mais 10 horas de conteúdo absolutamente fenomenal para tu investir melhor, já passaram mais de 5 mil pessoas por esta Masterclass e tenho a certeza que agora... Vai ser a tua vez de te juntar a estes números e de fazeres a diferença pelos teus investimentos, fazer a diferença pelo teu dinheiro e pela liberdade financeira que tu podes alcançar para ti e para a tua família, para aqueles que te rodeiam, ok? Fica o link aqui embaixo na descrição e espero-te do outro lado na Yale Masterclass. Até lá, um forte abraço criativo. Tchau, tchau.